Gravando, Sota-flor? Tá, tá mostrando de um lugar? Tá mostrando aqui pra cima? Tá mostrando de um lugar legal. Não, eu sei mesmo, que eu sei que isso aqui pra aparecer. Tá o olho ali, tá Vou voltar pra ver aqui. Ver. Tá aparecendo assim? Tá ah, não. Nossa, beleza. Peraí, deixa eu... Tô comendo amendozinho, porque... Amendozinho? Amendozinho, <risos> é japonês. Pra ver se hoje rola. Aí ela pode ver assim. Você tá precisando disso? Posso ir suar ainda? Não necessariamente, né? Mas você pode melhorar. Tá na busca do que uhum. Até mesmo que eu sou um senhor. De 41 anos de idade. <risos> ai, ai. Sejam bem-vindos mais uma vez de volta a esse canal. E hoje a gente tá aqui pra revelar coisas pra vocês. Deixa eu falar pra Bouto terminar de mastigar. Que ele é que vai revelar essas coisas. Que foi é, ele que descobriu. Ela, ela adora que eu revele as coisas. Não é beleza. Dizem que é pra fazer educação falar mastigão, né? Mas... engoli gente a gente descobriu algumas coisas assim sobre o perfil das pessoas que consomem o nosso conteúdo que assistem os vídeos do canal e uma das coisas que a gente ficou muito surpreso é que 70% das visualizações até hoje desse canal foram feitos por homens algo que é completamente diferente das nossas outras redes sociais como por exemplo o instagram onde 70% das pessoas que me seguem são mulheres que consomem o conteúdo que comentam, que compartilham os conteúdos. E outra coisa interessante é que além da maior parte do público aqui, desde o início do canal até hoje, ser homem, a idade deles também é muito interessante, porque são homens a partir de 40 anos, não é isso? A partir de 45 anos, é, 60% de todas as visualizações desse canal é, foram realizadas por, aí no caso, mulheres e homens acima dos 45 anos. Isso mostra que esse é um público que está interessado em trazer algumas coisas diferentes para suas relações e de aprender algo novo sobre sexualidade, sobre sexo, sobre como se relacionar. Chega um momento da vida em que a qualidade ela vai importando muito mais do que a quantidade. Para a gente foi muito significativo porque a gente está aqui construindo essa relação de forma bem intuitiva. Então muitas vezes a gente vem aqui com vídeos novos através das pessoas que interagem com a gente no Instagram, que interagem com a gente no WhatsApp, nossos clientes interagentes, que vão trazendo pautas que consideram interessantes pra gente trazer aqui pra vocês. Mas quando a gente foi se debruçar um pouquinho mais nessa nesse universo do YouTube e se deu de cara com essas novas informações, acendeu uma lampadazinha. A gente falou assim, opa, então esse público também tá interessado e tá muito frequente nessa rede social que a gente está falando com vocês. Então hoje a gente vai falar sobre isso também, o tema do nosso vídeo, que a gente não disse ainda. Em relação a essa maturidade das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, isso também é visível dentro do nosso Instagram, né? Então a gente tem muito poucas pessoas que seguem a gente que tem menos, digamos, de 30 anos. Então é algo que ainda não, talvez ainda não despertou para os jovens, de que a sua relação sexual, ela pode melhorar de questões ligadas a relacionamentos, a autoconhecimento, a sexualidade como um todo. Porque querendo ou não, quando a gente tá aí no início da nossa vida sexual, a gente está muito mais focado em quantidade do que qualidade, e também a gente está muito preso e presa ainda àquela performance do sexo, que a gente aprende com pornografia, que a gente aprende nas nossas rodas de amigos. Então, só mais lá na frente, é que a gente vai perceber, opa, existe possibilidade de construir uma relação muito mais positiva com essa sexualidade. Aquela falsa visão de que já sei tudo, sabe? Comecei a me relacionar, comecei a fazer sexo e é isso aqui. Né? Não tenho nada a aprender. Exatamente. Então o que a gente está aqui, sem mais delongas, é para falar sobre sexo. Só que em uma outra fase da vida. Um sexo de pessoas mais maduras... Relacionamentos longos, pessoas sexas, sexagenários. Exatamente. A gente tem recebido também muitas perguntas de pessoas querendo saber sobre o Tantra, querendo participar dos grupos, mas com esse receio de falar assim, poxa, eu vejo tantas pessoas jovens interagindo com vocês, será que é pra mim? Será que pra mim, que já passei dos 60, ainda existe uma possibilidade de construir uma relação saudável com essa sexualidade, eu comigo mesma e eu com meu parceiro? A resposta é claro que sim. É claro que sim. E da mesma forma, né, pessoas que estão em longos relacionamentos, uhum. às vezes casados há 30, 35, 40 anos, a gente escuta de forma talvez equivocada a pessoa dizer, ah, é, a gente, agora o importante é a amizade, o importante é o companheirismo. Como o sexo tivesse sido algo deixado lá pra trás, é, sabe? A gente não faz mais sexo por quê? E quando a gente fala de um público masculino, ainda existe uma outra questão, que é o foco nessa ereção que precisa ser mantida. E, naturalmente, os homens acabam chegando pra gente com essa queixa de, poxa, eu não consigo mais manter aquela ereção vigorosa de muito tempo. Claro, né? Nosso corpo, ele vai envelhecendo e com ele também aquela performance que era muito importante lá atrás, ela precisa ser ressignificada. E é por isso que é muito importante investir nesse lugar de autoconhecimento para manter a chama acesa dentro dessa relação, focando em um lugar de muita qualidade e também rompendo com os padrões da penetração, da ereção, daquele vucu, vucu muito louco, porque sim, dá pra construir uma relação sexual de uma outra forma e não focando na genitália. E vocês vão perceber que a partir do momento que a gente começa a valorizar outras coisas na relação sexual, a ereção ela vem que quase que naturalmente... Porque a gente tira o peso e a carga da relação sexual na ereção, na penetração, na performance e tudo torna-se muito mais leve nessa relação de companheirismo, de afetividade, de amorosidade que vocês podem resgatar. Então minha gente, aproveita, cola com a gente aqui no canal do YouTube, vai ressignificando e criando um novo olhar para essa experiência com sexo e hoje com uma dica plus a gente trouxe uma indicação de livro para vocês que dedica um capítulo exclusivamente para as relações de longa data. O, cam... o capítulo é Casei e Agora, e o livro é esse aqui, ó. O livro vermelho do sexo sem vergonha. Então anotem aí, né? Sexo, sexo sem, sem vergonha. Sexo, sexo sem vergonha. O sexo pode ser sem vergonha, a gente adora sexo sem vergonha. E vocês podem ser também sexagenários... Sem vergonha. Adoro isso. Então, se você já é um sexagenário ou uma sexagenária sem vergonha, comenta aqui nesse vídeo. E, ó, adquiri esse livro que ele é muito legal. Tem várias ilustrações. A letra é grande, do jeito que eu gosto. E... Ela gosta de tudo grande. <risos> Pequeno também, mas para ler o grande é melhor, né? Então, minha gente, fica aí essa dica. E se você já leu esse livro, conta pra gente o que, é que você achou. E se você não é uma pessoa sexa ainda, coloca aqui nos comentários, né? Compartilha com a gente... Que, que você gostaria de ver nesse canal? Que tipo de conteúdo? Já que a gente está nessa fase tanto de reinventar, reinventar, né? Então ajuda a gente também a se reinventar nesse canal. Beijo, até o próximo vídeo. Fui!